pangolim pode ter passado coronavírus a humanos, indica estudo. Pesquisa da Universidade Agrícola do Sul da China revela que 99% do DNA do coronavírus encontrado nos pangolins é idêntico ao do novo vírus que infecta seres humanos, ameaçado de extinção, escamoso e mamífero, o pangolim. O animal pode ter sido hospedeiro intermediário e transmissor do coronavírus para os seres humanos. A teoria foi levantada por pesquisadores da Universidade Agrícola do Sul da China. Segundo um estudo, 99% da sequência genômica do coronavírus encontrado nos pangolins é idêntica do vírus encontrado nas pessoas infectadas. A análise foi feita com cerca de mil amostras de metagenoma de animais selvagens. Os pesquisadores estão aguardando a validação da pesquisa, mas essa não é a primeira vez em que o pangolim é apontado como uma possível fonte da infecção pelo coronavírus humano. Em outubro do ano passado, antes da epidemia do vírus, os pesquisadores chineses relataram que o coronavírus havia sido encontrado em pangolins e que poderia ser capaz de infectar outros mamíferos, como, por exemplo, os humanos.